Primeiramente, precisamos entender que deuses são seres espirituais. Hoje, o cristianismo fala muito da existência de anjos, e os anjos nada mais são do que seres espirituais, ou seja, pequenos deuses. Lembrando que a palavra anjo vem do grego e significa mensageiro. Na Bíblia há passagens em que os ministros do evangelho são chamados de anjos. O anjo da igreja de Filadélfia o anjo da igreja de Esmirna, né, conforme vemos no livro do Apocalipse. Bom, para começar, hoje nós estudaremos a respeito dos deuses, né? e vamos começar aqui com o deus Janus. Quem foi Janus? Para começar, vamos falar sobre a bola Jabulani. A bola Jabulani foi uma bola, foi a bola oficial da Copa do Mundo de 2010. Ela recebeu esse nome em homenagem a esse deus Janus. O Deus de Anos, ele é retratado nas obras de arte como um Deus que segura uma chave e tem duas faces. Por que, que ele é apresentado dessa forma? Porque ele é um Deus que abre os portais dos céus, todos os portais são abertos por ele. E ele tem duas faces porque ele consegue ter uma visão em 360 graus de tudo o que acontece. Então ele faz os inícios, o mês de janeiro. O mês de janeiro recebeu esse nome, esse nome em homenagem a esse deus. A ave bicéfala, comumente apresentada nos como símbolo dos reinos de Viena e também do Império Russo, faz menção a esse mesmo deus, o deus Janus, porque a ave bicéfala retratada no reino nos reinos da Áustria e também atualmente pela República da Rússia, fazem menção a esse deus Janus. Na política também costumamos ver a questão do deus Janus. A ideia de esquerda e direita, a ideia da dialética. A dialética já é uma corrente filosófica. É a arte né, de você pensar duas coisas ao mesmo tempo e na política temos aí as divisões conservadores e progressistas, a ideia de nacionalismo e, e multinacionalismo, a ideia de dividir o mundo entre esquerda e direita, todos esses aspectos fazem menção à figura de Janus, que divide né, as coisas, ele é o multifacetário. Na Bíblia, essa mesma entidade ela é representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Reparem que essa árvore também tem duas personificações. No livro de Baruch, também no livro de Ezequiel e no livro de Daniel, vemos claramente que árvores muitas das vezes são usadas para representar seres espirituais. Temos a questão, por exemplo, da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que a árvore que representa o deus Janus de da mitologia greco-romana, ou uma entidade maligna, que naquele momento, quando Adão e Eva cessaram o seu fruto, acabaram tendo uma grande corrupção no seu corpo material e, por consequente, o corpo espiritual. Continua. É por esse motivo que as visões dos profetas e dos apóstolos sempre compararam o corpo do maligno a animais geneticamente modificados. Em determinado momento da história, tais criaturas existiram e foi por causa delas que Deus precisou mandar o dilúvio sobre a terra. Se ainda não é inscrito, faça sua inscrição ative o sininho de notificação na opção todas para que você possa receber notificações dos vídeos do canal esse e-book gratuito, Dízimos e Ofertas. É um e-book bem simples, porém muito importante como um material introdutório dentro desse assunto que é tão profundo. Ele já está disponível e é totalmente gratuito. O link está na descrição.